Se você ainda acha que Steel Frame voa, não dá bobeira, não faça esse vídeo, não pula para outro. Que eu vou te mostrar um detalhe todos os cuidados que a gente toma para a sobra ser a mais estável possível. Olha os cachorros. Ah, ainda mais em locais como esse, de beira para praia, em cima da montanha, que meu amigo, o que tem aqui é vento, né? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Esse é o especial Casa Raia, uma casa de quase mil metros que a gente está com... Uma casa de quase mil metros quadrados que a gente está construindo aqui em Busos, Região de Rio de Janeiro, de praia, gente. Maresia, tudo que você tem medo? Pois é, a gente está fazendo aqui uma obra desse tamanho. Então se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. E estou aqui para te apresentar essa obra maravilhosa que a gente está fazendo, do início ao fim. Se você não tá acompanhando a playlist, vai lá, bota o sininho, notificação e vem comigo ver todos os detalhes. Primeiro que você precisa entender, quando a gente vai fazer um projeto, um cálculo de estrutural de steel frame, a gente coloca tudo em consideração. Então, nesse caso, por exemplo, gente, vou mostrar para vocês. A gente está em cima de um morro, de frente para praia, tipo assim, descampado. E num lugar que pega, sabe aquele vento sudoeste? Você que trabalha com praia, com veleiro, essa galera de barco conhece, né? A surfista. A galera conhece, pegando aquele sudoeste louco que você não tem noção. Olha só como é que a gente está aqui em uma das varandas para te mostrar. Olha só, dá para ver lá atrás? Gente, é muito ondinha. E o vento, que não para, olha só como é que fica. Loucura, né? Como é que a gente faz né, na hora do projeto para poder tomar esse cuidado e a gente fazer uma construção extremamente segura? O ponto que você precisa entender é que tudo num projeto é considerado. A região do país que você está, fator de rugosidade do terreno, velocidade do vento naquela região, tudo isso determina a carga que vai na sua estrutura. E a partir do momento que você sabe a carga que vai na sua estrutura, você começa a dimensionar, especificar e alocar os elementos que vão fazer a sua estrutura não voar. São esses elementos que eu quero te mostrar agora em todo detalhe. E os cuidados que podem ter em uma obra. Lembrando, cada projeto é um projeto, cada região uma região, cada detalhe é um detalhe. Não é porque você tem uma obra de to frame que necessariamente você vai ter todos esses elementos que a gente está tendo aqui. Ou então vamos supor que você está numa região muito pior que essa, tipo lá no sul do país. No sul do país o vento é brabo, viu? Então provavelmente você vai ter... Até mais contraventamento, mais reforço, mais ancoragem que a gente está utilizando nessa obra. Mas olha só, primeiro a gente começa com os nossos contraventamentos embutidos. No caso, a gente tem um contraventamento em treliça aqui, você está vendo? Contraventamento é quando eu boto elementos que pegam uma minha carga de vento. Então eu tenho como se fosse uma treliça do início ao fim embutida na minha parede. Né? E aqui no caso ainda são duas paredes, é a união de duas paredes. Então, eu estava tendo uma treliça embutida nessa parede e outra treliça embutida nessa parede aqui. Essas treliças embutidas têm a função da estabilização. Então o vento bateu e a minha parede teria que se movimentar. Só que a treliça pega essa carga horizontal que a gente chama, essa carga lateral que a gente chama. Esse é um primeiro elemento que você pode ter no seu projeto. E a quantidade de treliças embutidas? Depende do carregamento, foi o que a gente falou mais para o começo do vídeo. Segundo elemento que a gente pode utilizar também é o X de contraventamento. É um X, é uma fita de aço tracionada. Olha só que interessante. Então aqui, por exemplo, a gente tem um X, essa fita de aço, você tá vendo? Eu prendo ela lá em cima, eu prendo ela aqui embaixo e tenho nos dois sentidos aqui. E ali, tá vendo? Então a gente tem essa fita de aço tracionada Que também pega essa função da estabilização Eu posso botar X nessa parede, eu posso botar X nessa parede Eu posso mudar a largura, eu posso mudar a espessura do meu X Eu posso trabalhar com X do lado de fora Do lado de fora e do lado de dentro, dos dois lados da, da parede Então tudo isso vai variar de acordo com o carregamento que a gente tem mas são soluções muito comuns de serem utilizadas no steel frame. E o que é interessante, né? Que eu tenho que lembrar para você também que me acompanha. Quando a gente fala de normativas brasileiras, a nossa normativa não permite que eu utilize as placas de USB, placas de gesso ou placas cimentícias como elementos de contraventamento. A gente pode utilizar somente materiais à base de aço, igual a gente tem aqui. Então você está vendo que essas duas soluções, tanto no X da treliça, ajudam na estabilização. Ah, Helena, mas a gente está falando da carga voar, né? Ela vai voar, ela vai levantar voo. Como é que é isso? Bom, o que, que a gente usa para nossa estrutura não voar? É bem simples, gente. É o que a gente chama de chumbador. O chumbador, ha, achei um aqui para você. Ele pode ser um chumbador mecânico, ele pode ser um chumbador químico, ele pode ser um concrete bolts, né? Vai variar o que no seu chumador? Vai variar o comprimento, a bitola e o espaçamento entre eles, de acordo com o carregamento, com as cargas de dentro da sua estrutura. Nesse caso daqui, a gente utilizou chumadores mais reforçados, juntos ao meu contraventamento, nas esquinas da construção e no meio da construção, a gente usou um chumador menor. Isso tudo também tem que vir especificado no seu projeto estrutural. Empresas como, por exemplo, a Steel F-Design, que é uma grande parceira minha, que inclusive eu dou várias consultorias para eles, fazem isso. Indicam o tipo do chumador, o comprimento, o espaçamento, de acordo com a carga de vento na região. Então olha só como é que fica o chumbador. Só que, lembra que eu falei que próximo do contraventamento as cargas são maiores? Aí olha o que a Steel F-Design especificou. Olha o que, que eles colocaram e é super comum a gente utilizar também, viu? É o sistema de bota de ancoragem. Então olha só, aqui é uma bota de ancoragem. A bota de ancoragem é um elemento de aço mais grosso. Ela tem 2, 3 milímetros às vezes. É soldado, você tá vendo? Ele tem essa pintura, porque isso aqui é um aço carbono, não é um aço galvanizado. E aí a gente trabalha com um chumador maior, você tá vendo? Porque aqui ó, a bitolinha dele é maior, ele é mais grossinho. Então, você coloca um chumbador E aí, a, o quanto que o chumbador resiste A gente aparafusa no perfil Junto ao contraventamento Porque os esforços daqui né, Do contraventamento São passados junto com o chumbador Junto com o parafuso Para o chumbador aqui embaixo Viu só como é que funciona? Dessa forma, essa estrutura fica muito mais rígida Aqui desse outro lado A gente também colocou Então, essa é uma outra solução que a gente utiliza para sua estrutura, não voar. Gente, o vento tá aqui tão louco, você viu, né? Todas as soluções que a gente usou. Agora você não precisa se preocupar. Quando você fizer essa obra, tio frame. só fica ligado. Alguma dessas coisas tem que ter: ou chumbador, ou bota de ancoragem, ou contraventamento com treliça embutida, ou contraventamento em X igual tem ali. Alguma coisa tem que ter. Porque senão aí dá ruim. <risos> Se você tá curtindo, se você tá gostando, não deixe de acompanhar o um especial aqui, Casa Raia, em Budos, no Rio de Janeiro, que a gente está construindo essa construção de quase mil metros quadrados que o Frame, um projeto incrível da Estúdio UF Design. Grandes beijos! Se quiser saber de mais alguma coisa, não deixa de mandar!